Eu deixei isso claro nos episódios anteriores, mas esse hack já é um dos melhores jogos de Mega Man que eu já joguei até agora. Isso é... portas. Ok, gimmicks estão acontecendo e isso está extremamente claro. Sabe o que está extremamente claro? O que raios é difícil? Oh... Intrigante... Isso aqui é basicamente sou Body. E você só pode. Oh! Isso continua sendo. Oh! Oh! oh, oh, oh, oh. Eu estou gostando muito do que eu estou vendo. Pera aí. Oh, não posso. Não posso atingir ali. Propósito. Que raios de música é essa? Eu não tenho a menor. Oh! Essa música! Meu, não lembro de onde ela veio, mas isso só faz eu pensar em I Wanna be the guy E, quer saber, provavelmente foi proposital. Ah, eu não consigo chegar ali em cima porque eu não tenho jet adapter. adapter Adapter. Um, enfim, tanto faz. Tem machados aqui no lugar inteiro. Olha, ontem eu já tive uma experiência negativa demais com machados. Então, eu gostaria que eles não fossem continuar... Aqui, sua é utilização... Eu não preciso realmente disso. É de Escape! Essa música, eu acho que é de Escape. Mas, enfim... Oh! Isso aqui é a fase de pânico de plataformas. Caso vocês não tenham percebido. E quer saber? Pânico e plataformas é exatamente uh, o tipo de coisa que... Eu sou perito em... Ah, seria legal se eu tivesse algo que me ajudasse em termos de mobilidade, não é o caso, mas paciência... Oh, que hitbox é essa? Ah, não acredito que eu fui atingido aqui de todas as vezes. Enfim, Doc Robot, desse lugar é o Commando Man. Meu, o cara programou tantos chefes novos aqui que eu tô totalmente despreparado. Oh, yeah. Ok, eu acho que o ideal seria... Qual é? É fácil você desviar dos ataques do Commando Man. É só o Commando Man. Eu consigo... Oh, o que? Ele decidiu atirar reto ali. <risos> ah, ok, isso foi... Um evento, certamente. Eu tô com três idas ali. Será que, tipo, morrer em chefes é algo que não faz você perder vidas? Eu acho que essa é a regra aqui. A propósito, eu tenho que parar de ser atingido ali. Bom, fui do outro lado uh, da primeira tentativa. Então, vamos desse lado, essa tentativa. Ok, tipo, eu tenho que atingir os mitos ali. Isso é importante. Oh, ok, ele... Aquilo é sólido. Bom saber... Sinto que esse lugar aqui embaixo é bem pior do que qualquer outro lugar ali. E aí vocês vão pensar... Ei, hey, sim você não vai tentar descobrir uh, se presta... Quer saber? Rush Adapter é algo que... Yeah! Com o incrível poder de... Ops. De levar muito mais dano do que eu realmente deveria. Oh, Rush Power Adapter realmente não é uma coisa que eu devo utilizar contra o Comando Man. Eu acho que todo mundo consegue compreender porquê. É realmente simples. Mas... Yeah, eu não vou deixar isso acontecer. Ok, vamos lá. Isso aqui é um pouquinho lento devido a... Oh, yeah, levando mais pancadas de graça. Meu, o ruim é que, tipo, as Comendo Bombs ali fazem... Uma quantidade nuclear de dano. E eu nem sei se realmente... Yeah, atinge ele. Isso genuinamente contou o que é... Oh, yeah. Isso é o que acontece ali, tipo... Utilize o cérebro de vez em quando. Oh. Yeah. Isso não é bom. Ok. Utilize o cérebro de vez em quando. Oh, yeah. Eu não estava preparado para aquilo funcionar como... A maneira que funcionou ali. Ué. Ok, agora vai. Mel, tinha reclamado de como você atira ali automaticamente. Sendo que isso, na verdade, te ajuda. E é, você tem que esperar a o onda de choque aparecer desaparecer. Senão, uh, você não vai conseguir atingir ele. O que não é legal. E é, eu imaginava que ele fosse fazer isso. Ok. Eu só tenho que... Oh, não! Qual é? Eu consigo Eu consigo Eu consigo Uou! Faltando só uns pontinhos de nada Mas tudo bem, tem um caminho alternativo ali a propósito Caso você esteja realmente curioso sobre isso Eu estou realmente curioso sobre isso Não exatamente agora, mas eu estou Aquele... Oh, auto-scroll está acontecendo aqui Essa fase do Sparkman não tinha... Muitos Park até agora, mas ah, tudo bem, não importa. Meu, decisão realmente esquisita a propósito de fazer, tipo, não ter checkpoints antes dos Stock Robots. Tipo, isso é uma das coisas que são mais reclamadas. Hum, eu acho que ficar no caminho de cima seria realmente, é claro que tinha um Up and down, é só para uma vida. Então, no fim das contas, não faz... Ah, incrivelmente nervoso Ok, talvez não entendo Uhul. eu não estava preparado para um passaro ali, não, nem um pouco E aí eu decidi saltar ali, então um up and down Uau, a última coisa que eu imaginava que a gente iria observar ali seria um up and down Mas, yeah, tinha um up and down ali que... <risos> be hum, belo... Belo design de deixar isso claro para mim Eu acho que podia ter uma... Eu acho que teve uma dica contextual que eu simplesmente não uh, percebi, mas tudo bem A propósito, meio chocante o fato disso aqui ser um jogo de Mega Man que tipo... Basicamente vai ser uma fase por episódio Devido a dificuldade, acho que tipo, pode acabar é, aumentando o ritmo conforme eu vou uh, ganhando ferramentas, etc, mas... Yeah, ok, eu tô despreparado aqui. Ah, tudo bem, então faz. Ok, espere... Ah, infeliz, sem contexto, sem contexto. Oh, uh, aquilo foi quase um momento que a Solvenha... Infelizmente, só ficou no quase. E a fase terminou. Olha, eu amo o fato das fases serem tão curtas. Tipo, isso é... Oh! Um item! Eles existem! Eu me recuso a acreditar que isso acabou de acontecer. Meu... Como eu consegui me descuidar a ponto de eu casualmente deslizar nos espinhos mais fáceis de se desviar da história dos espinhos fáceis de se desviar, eu não sei, mas o que importa é que Sparkman, está aqui, ok, vamos fazer uns testes, Te assist, ou oh! é a fraqueza dele, isto é grande, uh, derrota ele, vai Yeah! Belo ataque do Napsa, do Luke. A propósito... Ok, o que está acontecendo aqui? Eu não sei, mas... Oh! Nós teremos um chefe que não vai ser um problema... Oh! Eu não aprendi nada! Eu absolutamente não aprendi uma única coisa. Mas... Eu, eu estou feliz. Eu tive mais problemas com o Doc Robot do que qualquer outra coisa. Spark Bullet e Rushhead Adapter. Ok, fantástico. Eu nem mencionei que tem uma demonstração de armas aqui. A propósito, eu provavelmente deveria. Ou eu. Mas já sabia. Primeira coisa a mencionar. Eu não sei de onde veio essa música. Isso veio daquele bendito jogo de Flash do Ursinho Paul, que é absolutamente impossível. E, quer saber, vamos voltar imediatamente aqui a fase do Sparkman, porque com o Rush... Bom, em primeiro lugar, vamos ser S-Bullet, ok? Interessante. eu não uso energia de arma por propósito. E carregando tiro, isso faz você ficar mais rápido brevemente. Isso é extraordinário. Mas. É, yeah, Rush Hat Adapter. Eu já tinha lido acidentalmente na internet que isso te dá um pulo quádruplo, o que é super fantástico. É o é, W. É, é simplesmente excelente. Peraí, será que você pode usar. Eu não cheguei a tentar. Não, você não pode usar com isso aqui. Qual é o propósito deste caminho alternativo? Eu quero descobrir. Isso é necessário para mim. Ok, nós temos duas ali. É claro que uma das redes era o Mimic. Era simplesmente... Oh, é só isso? Ok, tudo bem, nós vimos o grande bônus que existia ali. Definitivamente foi um grande bônus. Ok, vindo para cá, eu preciso deslizar. Uh, belo HT ali. A propósito, que não existia, não 880? Oh, eu ainda estou deslizando. Quando você está deslizando, você não pode se transformar, naturalmente. Ou oh, não, isso aqui é um modelo diferente. Então você chega aqui sem ter que enfrentar um Doc Robot, etc. Ok, não tem nenhum outro tipo de caminho diferente, nem letra que você tem que coletar aqui, não é? Eu não sei porque eu tô ainda indo. Eu sei que não tem nada uh, de especial ali, ah, então vamos simplesmente... Sair daqui e... Yeah. Eu acho que mais tarde... Yeah, não, não, não. Vamos na fase do Galaxy Man. Eu quero dar uma explorada nos caminhos que eu não havia explorado antes. Uh oh, como este caminho, por exemplo. Ok, isso te dá uma vida. Isso dá um Edge, que também te dá uma vida. Ok. Tudo bem, isso certamente foi um dos caminhos alternativos. Mas eu sei que tem um outro. E yeah, é um outro imediatamente aqui. Que não é nem um pouco sutil. Pera aí. Isso é suspeito. Isso é tão suspeito. Isso é extremamente bizarro. Porque o jogo não simplesmente deixou a gente continuar por ali. Isso, isso é esquisito. Isso é muito esquisito. Ok, estou aqui no segmento que tinha me deixado confuso sobre o propósito disso aqui. Tipo, eventualmente, is tem iting? Yes, isso é certamente um caminho alternativo que justifica sua existência. Ah, mas é yeah, será que eventualmente a gente vai ter tipo um chefe alternativo, alguma outra coisa? A resposta parece ser não por enquanto, mas eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho nenhuma certeza, mas é, os caminhos alternativos foram interessantes até agora e isso é o que importa no fim das contas.